Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Honholman e como prometido, vamos falar dos 5 jogos no precinho para comprar na promoção da Steam, então bora pro o vídeo. Ah, e lembrando que não é uma questão de melhor ou pior, sim a minha opinião de jogos, que eu gosto. E o primeiro da lista é para você que está em busca de um jogo que você pode destruir tudo ao seu redor, causando caos sem limite. Just Cause 3, Excel Edition é a sua escolha. Mais uma vez no controle de Rico Rodrigues, voltando à sua terra natal de Magic para combater o terrível ditador de Ravelo. E agora vamos voltar a tempos antigos e batalhas épicas na pele de Mario Titus no game Rise, of Son of Home. E vamos conhecer personagens históricos e doar nosso sangue e espírito ao império. Para os amantes de terror, vamos nos perder em um laboratório de pesquisa em humanos disfarçado de sanatório, com desespero de ansiedade e terror no game Outlast. Que tal ser famoso e tocar o terror em assaltos épicos, e missões psicodélicas e sem sentido algum? Um game que satiriza a realidade e tem uma ótima jogabilidade é Saints Row 4. E continuando no ritmo da roubalheira, vamos voltar a um tempo antigo e com um pouco de miticismo, em Tiff. O game é como um reboot da série, que já vem de uma trilogia, sendo esse o quarto game da série. E eu não resisti e coloquei mais um game. E, é, e esse é pra você, que tem o um olho afiado e uma pontaria perfeita. O Sniper Elite 3 é ambientado na Segunda Guerra Mundial, nos conflitos ocorridos ao norte da África. Esse foi o Café News de hoje, não esqueça do like e de se inscrever. Obrigado e até a próxima!